Valeu. Boa tarde. Então, pessoal, eu sou Dario, sou lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Quem é conterrâneo aqui tem dois. Parece que só, parece que só vai ter vocês. <risos> Bem, eu sou lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Esse cara... Esse aí sou eu mesmo, só que aí foi uma foto de formatura, a gente fica mais arrumadinho, né? estava mais novo, né? mas sou eu. Eu sou, eu costumo dizer que eu sou um matuto metido a gestor público inovador. Né? Porque eu trabalho com isso desde que eu fiz um curso de datilografia lá na década de 70. Não sou palestrante profissional, sou apenas um gestor metido a inovador. E vou contar um pouco aqui de vocês o que é que a gente faz. Até os 18 anos de idade, a minha TV era a janela do fogão de lenha da minha mãe e a geladeira era um pote. Então essa era a tecnologia que eu conhecia. E Parnamirim... Parnamirim é uma cidade que tem tudo a ver com tecnologia e inovação. Vamos só mostrar um videozinho aí. Parnamirim é uma cidade brasileira localizada no estado do Rio Grande do Norte, pertencente à região metropolitana de Natal, sendo o terceiro município mais populoso do estado em crescente desenvolvimento econômico, especialmente no setor imobiliário. Uma cidade que cresce a cada dia, na saúde, na educação, na segurança e na inclusão digital. Parnamirim tem investimento em história e tecnologia. A cidade de Parnamirim abriga a sede do Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno, a primeira base do tipo no país turísticos como o maior cajueiro do mundo e as praias de Cotovelo e Pirangi do Norte, além de abrigar eventos e shows musicais durante a alta estação, o que fazem da cidade um dos principais destinos turísticos do estado. Reconhecida é internacionalmente como o trampolim da vitória, Parnamirim tem fortes ligações históricas com a segunda guerra mundial quando se tornou sede da base aérea americana Parnamirim Field devido à sua localização estratégica global, servindo de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 pública municipal com mão de obra própria. É mais economia, mais informatização. Parnamirim tem inovação na gestão pública. Prefeitura de Parnamirim. Bem, deu pra ver um pouco da história da cidade. Então, desde o início, é uma cidade que tem tudo a ver com iniciativas de caráter livre. A cidade começou a sua história através de um piloto meio maluco francês em 1927 que pegou um avião, decolou de São Paulo e saiu em busca de uma cidade que nós somos a entrada que a gente vê no mapa, o ponto mais próximo do continente africano. Então para ir para a Europa, se deslocar, nós estamos a oito horas de voo de Portugal, por exemplo. Então, na época, uma carta demorava três meses a chegar. Então, criou-se umas companhias, que era a Aerospatiale francesa, que depois tornou-se na conhecida Air France. E eles se instalaram lá em 1927. O cara pegou um aviãozinho, viu lá que tinha um campo, que dava para fazer um campo de pouso, e uma semana depois estava pousando o primeiro avião. Então, tem tudo a ver com o livre buscar iniciativas. Então, veio a Segunda Guerra Mundial. Parnamirim transformou-se na maior base americana até hoje existente, fora do território americano. Por lá passava, durante a Segunda Guerra Mundial, até 100 mil homens dia. Então, era um movimento enorme e isso provocou mudanças culturais significativas na história da cidade e na região toda que nós somos da Grande Natal. Então lá no passado, no passado nós fomos a cidade de trampolim da Vitória. Também existe lá na nossa cidade a primeira base de lançamento de foguetes da América Latina que opera até hoje, que é a famosa Barreira do Inferno, está lá. E nós tivemos o aeroporto internacional, que depois foi desativado, construir o outro. Então, tudo lá era. Então, a gente precisa gerar oportunidades na cidade. E como fazer isso? Investindo em ciência, tecnologia e inovação. Então, a cidade é nova. A cidade entrou na fila da, da terceira idade o ano passado. Nós completamos, agora em dezembro, completa... Há 61 anos. Então, a partir de 2019, começou esse ciclo que a gente chama um ciclo inovador, através de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Em 2019, quando por lá cheguei, a realidade era essa daí. A terceira cidade do estado, a prefeitura tinha conexão a maior conexão era 512K. Então, nada funcionava. Não podia, por exemplo, ter emissão de nota fiscal eletrônica, porque não tinha como rodar isso. Então, começamos a história. Então, a partir de 2019, tomamos a iniciativa de desenvolver aplicações e investimentos na cidade, na área de ciência e tecnologia, utilizando... Software livre como base. Então eu vou mostrar aqui a vocês, em apenas seis passos, como um investimento de menos de 2 milhões se transformou em mais de 20 milhões. Então o primeiro passo é o marco legal. Então tudo que a gente vai fazer, principalmente em gestão pública, eu preciso estabelecer regras, e regras claras para que as coisas aconteçam. Então criou-se o um marco legal, criou uma estrutura dentro da prefeitura que a informação hoje, nós sabemos, todos nós sabemos disso, que a moeda que move o mundo é informação. Informação hoje é caro. Então criamos essa estrutura ligada diretamente ao maior gestor, que é o prefeito. Então é uma estrutura enxuta, que tem hoje 40 pessoas atuando. A partir daí, começamos o trabalho. Então, hoje, nós somos afiliados à Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas e ao UASC, que é uma associação internacional. O passo 2 era criar a estrutura de dados. Então, nós criamos um data center, que esse data center hoje, ele, ele roda 34 servidores virtualizados, e desse total... Apenas oito utiliza sistemas pago licenciado, o resto é livre. Então isso nos gera uma economia ano de mais de 300 mil reais. Porta para lá, né? Então aí é o retrato que nós temos. Nós temos apenas oito servidores que roda sistemas licenciados. Dos 34, 26 é software livre. O, o terceiro passo, nós temos o data center, então a gente precisava criar uma estrutura para conectar os diversos centros administrativos. Parnamirim é uma cidade que tem uma característica muito interessante. Eu estava aqui dizendo a ele, que a gente cresce a cada ano, 8 mil habitantes, é a cidade dele. Então a gente a cada ano tem a cidade dele. Então no espaço de apenas 25 anos, Parnamirim saiu de 35 mil habitantes para 260 mil habitantes. Então isso é um desafio enorme, não há gestão nenhuma que consiga acompanhar da maneira que deveria ser um crescimento desse. Então, nós tivemos que tomar algumas medidas. Então, criamos uma estrutura própria de dados da prefeitura. Nós temos hoje uma rede própria, que nós chamamos da rede Giga Parnamirim. Essa rede hoje está com 35 mil metros instalada. Conecta 109 unidades da prefeitura e 23 pontos de monitoramento eletrônico. E opera desde 2019. Para chegar a localidades mais distantes, nós temos uma rede sem fio, que conecta as unidades que não demanda de tanto tráfego, não precisa de uma conexão tão veloz e tão rápida. E também utilizamos que lá no Rio Grande do Norte tem uma coisa interessante, que é a rede Giga Metrópole que é uma rede da RNP e da Universidade Federal, que está espalhada em quase todo o estado. Então, nós utilizamos também essa rede e conectamos 60 escolas da nossa rede educacional de 67. Isso é um custo baixíssimo. O custo de manutenção, pagamos apenas um custo de manutenção de menos de 7 mil mês para conectar essas escolas a 15 megabytes por segundo. Então, com, a, com isso feito, surgiu as possibilidades. Eu tenho um data center, eu tenho uma rede de dados e sistemas. Sistemas públicos de gestão pública ainda é bem caro e foge da realidade de muitas cidades. Então, o que fazer? Fomos à academia em busca de conhecimento e, como eu já falei, utilizando software livre e jovens talentos. Nós pegamos estagiários do IFRN, que tem um campus na cidade, da Universidade Federal, e esses jovens vão para lá desenvolver suas habilidades. E eu costumo dizer que nós viramos uma aceleradora importante. Esse ano eu perdi seis da equipe que vieram trabalhar em São Paulo. Média salarial, 15 mil reais. A gente paga lá no máximo três. Então, viramos uma boa aceleradora e uma boa incubadora. Então, nós desenvolvemos, por exemplo, o portal institucional da prefeitura. Esse portal tem uma média de 6 mil acessos dia. E só de certidões eletrônicas, uma média de 2.500. Então, se nós somarmos isso, só a economia de papel, pessoas que não vão à repartição, pegar uma certidão, um determinado documento que ele pode fazer online, isso já gera uma economia enorme, que eu nem computo nesse dado dos 20 milhões. Também temos o portal da transparência, que somos avaliado pelo Ministério Público Federal, pelo o Tribunal de Contas da União como o primeiro do estado. E estamos entre os 10 do Brasil. Criamos uma ferramenta que a gente chama de GeoParnamirim. É uma ferramenta interessante que georreferencia todos os equipamentos públicos, pontos turísticos de qualquer coisa que a população queira botar nesse mapa georreferenciado. Por exemplo, as obras que acontecem no município, que estão previstas no PPA, na LDO, estão lá nessa ferramenta. Outra, outro sistema extremamente interessante, que é, demanda muito recurso das cidades, que é um sistema de gestão educacional. Não é? Então, nós pegamos do IFRN, que é um sistema que foi desenvolvido lá e hoje é roda em todos os IEF Brasil. Eles não cederam o código e nós estamos adaptando para uso lá na nossa rede educacional de 25 mil alunos. Então, só para ter uma ideia, um sistema desse, se for licenciar, a média de mercado lá é um milhão de reais, mais manutenção mês, na ordem de chegar a um real por aluno, então é uma conta bem difícil de fechar. Outro sistema interessante, prontuário eletrônico. É integrado à base de dados do SUS, que nós utilizamos na unidade de pronto atendimento. Então não gera mais papel. Outro sistema interessante é um sistema de controle de acidentes de trânsito, como o trânsito lá é municipalizado e os acidentes sem vítima é responsabilidade do município. Então, nós criamos um sistema e esse sistema nos diz, georreferenciado, as mapas, no mapa, aonde está acontecendo a incidência de trânsito. E tem diversos gráficos, tipo de pista, de que lado foi essa batida, um... A qualquer coisa, e fica muito fácil de um gestor, um engenheiro de tráfego, é, fazer intervenções na cidade baseada em informações. Nós já temos quatro anos de dados desse sistema e tem auxiliado bastante as intervenções de mobilidade na cidade. Outro sistema interessante desenvolvido, tudo isso baseado, desenvolvido em plataformas livres é o um sistema de protocolo eletrônico. Outro sistema que, se for licenciar, é uma pancada considerável. Então, esse sistema, ele, o usuário entra e ele verifica, num mapa georreferenciado, por onde aquele documento entrou. E com total transparência para um cidadão que acessa via internet. Outro sistema lá, que tá, esse está dando muito o que falar, que é o fala-cidadão. Esse sistema mexeu com as estruturas da cidade. Nós sabemos que na maioria das cidades tem a figura do vereador. E geralmente a figura do vereador, ele atrela o cidadão a ele. Exemplo, a para resolver um problema de uma luz queimada num poste. O cidadão pediu o vereador, o vereador pedia a secretaria e a secretaria executava. Então, aquele cidadão ficava meio que refém do vereador. Então eles não gostaram muito desse sistema. Porque a população empoderou é e ele sabe que entrando no sistema ele faz um chamado e funciona. Os atendimentos está em média 24 horas, atende um chamado de iluminação, além de outros serviços. Outro sistema interessante, e tudo isso só é possível se o gestor tiver compromisso. O prefeito ele adora tecnologia e ele consome. Tem um painel na sala dele, que nós chamamos de painel de situação, que ele verifica tudo que está acontecendo através de gráficos. Eu estou falando aqui dos principais sistemas, mas nós temos 35 sistemas implantados e rodando na cidade. Por exemplo, tem um que ele gosta muito de verificar, que é o que a gente chama de papa-fila, é um sistema de controle de filas. Atendimentos, por exemplo, na central de exames clínicos. Ele verifica, através de gráfico, quanto tempo um médico atendeu 20 pessoas, por exemplo. Ah, numa, em uma hora, em meia hora, ele faz uma ligação para o médico. Você acha que não está atendendo rápido demais, não? E isso gera fatos positivos. É a tecnologia a serviço do cidadão. E o passo 4 é, é o que eu estou falando, que é o sistema integrado. Então, dentro disso, nós criamos uma ferramenta para interação com a comunidade, que é os instrumentos de gestão, que é o famoso PPA, LDO e LOA. Então, o PPA é um planejamento de quatro anos e o orçamento é anual. Então, nós escutamos a população através de uma ferramenta online. Então, o cidadão opina. Nós, é tudo transparente. Ah, eu tenho um valor X para investir no seu bairro. O que é que vocês querem que sejam feitos com esse valor? Então, faz-se uma pesquisa, colhe-se os dados, e na consolidação, a população elege o que é que eles querem fazer no bairro através de uma plataforma. E o passo 5, interação com a comunidade. Então, criamos algumas ferramentas, algumas possibilidades. Então, nós temos internet livre espalhado nos principais pontos da cidade, pontos de Wi-Fi livre em praças públicas, determinados espaços que têm mais interação com a comunidade. Criamos um programa de inclusão digital, localizado nos bairros mais carentes da cidade. E por último, agora recentemente nós criamos, foi inaugurada, é o que nós chamamos de Centro de Operações Integradas. É uma das primeiras no Brasil que funciona de forma integrada com os atores de segurança pública. O que é isso? Ora, quem, faz, quem tem o poder de polícia é o Estado, não é a cidade. Então, se eu crio uma central, eu tenho que trazer esses atores para dentro da central. Então, isso é integrado. Como nós temos integração via fibra ótica com a capital, nós estamos a 10 quilômetros, a população ligando os 190, automaticamente, esse chamado é despachado dentro da nossa central. Foi desenvolvida uma ferramenta que a posição do policial, ele verifica em tempo real onde estão as viaturas. Então, ele despacha ali para a viatura mais próxima daquela ocorrência. Então, isso tem gerado um fato muito interessante e agilidade na segurança. Apenas um mês, quase dois meses de operação, já está sentindo diminuição nas ocorrências. Além que a central é inteligente, todas as câmeras têm recurso LPR, e, por exemplo, é, tem possibilidade de verificar se um determinado cidadão tem um volume suspeito que pode ser uma arma. Então, a, gera um alerta à central. Também uma coisa muito legal, durante a Campus Party Natal, que aconteceu mês passado, nós inauguramos na cidade o primeiro laboratório tecnológico incluído do Estado. Então, numa num bairro extremamente carente, com os índices sociais terríveis, porque Parnamirim a gente convive com o céu e o inferno na mesma cidade. Nós temos os melhores índices sociais e econômicos do Estado, num bairro da cidade chamado Nova Parnamirim, que é conurbado com Natal. Mas também temos nas cidades os piores índices do Estado, que é justamente onde nós estamos inserindo esses laboratórios para oportunizar os jovens daquela periferia que não têm a oportunidade de ter a oportunidade de mudar a vida. E o passo 6, que é o interessante, é o que é que isso gerou de economia. Então, quando eu falo que gerou a economia, está aí. Então, todo o investimento foi menos de 2 milhões de reais, o que a prefeitura desembolsou em toda essa estrutura ao longo de 10 anos foi menos de 2 milhões. E essa conta é uma conta de padaria simples. Eu conecto 100, 110 unidades hoje. O contrato terceirizado que nós temos para fornecer conectividade com IP válido custa 2.500 reais por 6 mega. Então é só fazer a conta. Eu não estou botando nessa conta os outros benefícios, só isso. E um detalhe, a nossa rede está a 1 giga. Você tem um computador a 1 giga, é 1 giga. Para vocês terem uma ideia de como essa conta é pelo valor mais simples, nós temos um contrato de link externo com a operadora local de 200 mega. Pagamos 9 mil por isso. Então, se eu for fazer essa conta, o valor é muito mais alto. Mas eu prefiro ficar com o menor, que já está de bom tamanho. E a tela seguinte, é a economia diretamente com software livre no nosso data center. Então, nós temos um valor ano, um valor durante, não, essa tela aí é do setor de desenvolvimento. Nós temos o setor de desenvolvimento, eles usam todas as plataformas livres. E só nesse setor nós temos uma economia, durante os nove anos, de torno de 1 milhão e duzentos mil, utilizando ferramentas livres. Se fosse licenciada, a gente faz essa, essa diferença. E a tela seguinte é a economia com o data center, que chega quase a 6 milhões um pouco mais de 6 milhões. Então, juntando aí, nós temos mais de 7 milhões de economia durante nove anos. E isso possibilita... Se eu não estou demandando recursos públicos, e ainda tem uma, uma economia demanda que a gente expanda as atividades. Então, agora já está contratada... Amanhã, segunda-feira, deve estar saindo a ordem de serviço, estamos expandindo a rede de fibra ótica em mais 60 mil metros. Então, nós vamos atingir toda a área territorial da cidade, que é esse mapa. Então, serão mais 85 pontos de monitoramento eletrônico e estamos conectando a totalidade dos órgãos públicos. Serão mais uns 160 pontos conectados. E nós temos uma coisa interessante que acontece lá em Parnamirim, que nós somos uma cidade com vocação, desde o início, ao espaço e tecnologia aeroespacial. Como nós temos lá, o primeiro centro de lançamento de foguetes da América Latina, foi implantado lá, nas instalações do CLBI, essas instalações aí que é o CVTE. É um Centro de Vocação Tecnológica Aeroespacial. Isso é um equipamento fantástico, é um modelo da NASA, que foi para lá, isso é um investimento da Agência Espacial Brasileira em parceria com a Prefeitura. Foi inaugurado ano passado, eles são, é um tipo, uns hangares, tem uma estação dessa aí que simula Marte, e o ano passado, 3 mil jovens da nossa rede educacional passou por aí eles passam um dia nesse local para despertar. Eles conhecem o espaço, lá tem, restaura, tem refeitório, eles passam o dia todo e finalizam o dia lançando um foguete ao espaço e com a carga útil que, que vem com os experimentos que eles fizeram durante aquele dia. Então, isso tem mudado, tem mudado, e o que a gente está chamando, que é o primeiro passo do que a gente está criando na cidade, que é um ecossistema inovador, para tecnologias aeroespaciais. Que é justamente o que a gente está construindo agora. Então, nós temos o centro de disseminação de vocação. Ora, eu levo esses jovens para lá, desperta a vocação. Mas e aí, o que é que eu vou oferecer para eles? Então, nós estamos entrando com o Include, inauguramos o primeiro... E queremos, até o final do ano que vem, abrir mais nove. Então serão dez laboratórios tecnológicos de robótica. E também estamos criando, lá em parceria com o Estado, um centro tecnológico Augusto Severo, que será lá numa cidade vizinha, Macaíba. Então terá todo um ciclo inovador que a gente está criando que a gente chama de ecossistema de inovação. Ora, eu Desperta a Vocação, eles, despertar a vocação, vão para o Include, do Include, e o Include tem uma coisa interessantíssima, que eles vão medir a capacidade dos alunos que passarão pelo Include e vão detectar os possíveis gêniozinhos. E existe lá no Rio Grande do Norte, já foi firmada a parceria com o Instituto Campus Pare, que lá a UFRN desenvolveu um trabalho no centro de tecnologia que existe lá, que é atrelado à universidade para trabalhar jovens com talento avançado. Então vão ser detectados e a, ao ser detectado eles vão ser inseridos nessa escola de vocações. E isso aí são ações que está prevista no PPA que nós estamos executando. Então o ano que vem nós já estamos trabalhando, vamos criar um Centro Municipal de Robótica, que é para integrar todas as ações dos includes, uma casa de popularização de, de, de ciência e tecnologia, as tecnologias sociais, um centro de reciclagem de eletrônicos e vamos já lançar agora em dezembro que quem quiser pode participar de um prêmio de inovação em área tecnológica. O Edital deve ser lançado brevemente. E estamos, quem é do Rio Grande do Norte, quem passou por lá, sabe que a gente tinha um aeroporto que ficava em Parnamirim e foi desativado, construíram um novo em outra cidade. Então essa estrutura está lá, nós temos uma história belíssima da Segunda Guerra Mundial e nós estamos implantando nessa estrutura agora. Essa semana o prefeito está indo a Brasília apresentar o projeto final aeronáutica. Só falta ele dizer, ok, Então nós vamos transformar o antigo aeroporto no centro cultural trampolim da Vitória. Mas não é um museu, é uma estrutura viva e dentro dessa estrutura nós vamos ter espaço para instalar startups, aceleradoras, empresas que queiram desenvolver tecnologia voltada para os temas que já foi falado. E também estamos participando da construção do parque tecnológico do Estado, que será em Macaíba, a estrutura física está pronta, onde seria o Instituto do Cérebro, que eu acho que vocês já ouviram falar, de Nicoleles, que foi construída a estrutura física, mas faltou grana para continuar. Então, essa estrutura voltou para a universidade, e nessa estrutura vai ser implantado um parque tecnológico do Estado, com as vocações que nós temos lá. Nós somos campeão em energias renováveis, nós somos campeão em energia eólica, e nós temos o melhor ecossistema para produzir energias solar. Então, quatro empresas chinesas estão extremamente interessadas, porque se eles não tivessem interesse, o, vice, o presidente mundial da empresa esteve num espaço de 15 dias duas vezes lá. Então, há um interesse claro, porque sair da China para o Rio Grande do Norte em 15 dias duas vezes, os caras realmente estão querendo porque eles precisam desenvolver aerogeradores com ventos de alta capacidade e os melhores ventos do mundo está lá. Então, eles querem aproveitar isso. Então, é isso que a gente tinha para falar sobre Parnamirim. É dar um recado que é possível sim, inovar na gestão pública, fazer coisas bem feitas, gastando pouco e utilizando o que a gente tem, a inteligência e software livre. Então, obrigado. Eu tenho um tempinho. Se quiserem fazer pergunta, pode ficar. Estou a dispor. O clima seco de Goiás acabou comigo. interessante parabenizar primeiramente que eu nunca vi um negócio desse tamanho funcionando dessa forma economizando desse jeito. São dois. E, e. É, eu sou do software livre também gosto bastante open source e tudo mais, mas eu nunca consegui dialogar com o governo na minha cidade eu sou do interior de São Paulo. Já já cheguei falando assim olha existem softwares que vão deixar mais barato que vão deixar isso que vão deixar aquilo Vai facilitar e aumentar. Eu queria saber como é que foi esse diálogo inicial de convencer o setor público a aceitar essas coisas. Né? Porque quem é de software livre sabe que só falar que vai economizar não adianta. Né? Como é que foi isso? Cara, oi, está funcionando aqui. Tá vendo aqui? Há 10 anos atrás eu ainda tinha alguns, perdi o resto. Não é fácil... É, há 10 anos atrás, eu passei 30 anos na aeronáutica E quando eu saí da aeronáutica, eu sou de uma região Essa foto aí é a região onde eu nasci e vivi E sempre volto lá Se Deus quiser, domingo estou lá, que é lá onde eu carrego as baterias Se eu ficar 3 meses sem ir lá, eu fico fraco Não é? Então, o meu projeto de vida era voltar para lá E criar uns bodes, umas cabras, ver uma vida tranquila Aí me surgiu o convite, o prefeito da época me conhecia. Dari, eu tenho um desafio para você. Eu disse o okay, quê? Você vai tomar conta da tecnologia da prefeitura. Isso que não. Vá lá, dá uma olhada. Quando eu me deparei, era aquela velha história que a gente sabe. A sala de TI era no lugar que nem a turma da limpeza queria mais. Tinha dois estagiários que cuidavam de tudo. É aquela realidade... A, menor, a maior conexão era, era aqueles modem com cabo metálico de 512. Eu voltei para eles, Deus me livre. Eles, Fica aí seis meses, cara. Vê o que é que pode fazer. Os seis meses se transformaram em dez anos. Agora em julho eu nem percebi, completei dez anos. Então isso não foi fácil fazer. Todo dia tem problemas. Porque quando você fala de software livre, fala de não licenciar. Eu mexo com interesses. E a conta informática no governo sempre foi uma conta boa que as pessoas olham. Não é então é é o tempo todo, o dia todo brigando com interesses menores. Mas o meu diálogo é simples, eu não tenho ligações políticas, nem quero. Apesar de nós sermos seres políticos, a gente faz quando eu converso com ele, eu estou fazendo política, mas política partidária, eu quero ficar fora. Eu fico na esfera técnica. O diálogo que eu tenho é sempre esse. Eu vou tentar fazer o que é melhor para a cidade, o que é melhor para a sociedade. O meu feijão com arroz está garantido. Se não quiser, me manda embora. Então, isso tem dado certo. Tem dado certo, mas todo dia tem gente interna. É, às vezes, eu fico triste, a equipe fica triste porque a gente tem coisas boas que estão vendo de fora e, às vezes, internamente não percebe. Por exemplo, o um governador aqui do estado falou ali, eu vou pedir para a minha equipe lhe procurar para aprender como faz. E já foram conversar. A gente vai estabelecer talvez aí um intercâmbio, o que é que a gente pode fazer, se bem que é uma coisa muito pequena a cidade para o estado mas de repente eles têm alguma iniciativa que a gente pode fazer o que a gente chama numa linguagem bem antiga, o escambo. A gente faz uma troca. E é e no início você vê como a coisa não é fácil. Eu batizei o projeto inicial de catequese, que precisava catequizar os caboclos mesmo. Porque o gestor público, principalmente o político, ele pensa muito no que o que aquilo vai me trazer de dividendo. E o dividendo para o político é voto. E eu consegui convencer a eles que isso gera voto. Oi. Aqui, ó. Bom, primeiro, parabenizar pela apresentação. Muito bacana. É, um dos pontos que você citou aí era um projeto de prontuário eletrônico integrado ao sistema e SUS, é isso? Sim. Eu queria saber de que forma que funciona essa integração com o sistema e SUS, Como que vocês obtém esses dados? Eu falo porque eu trabalho na saúde aqui de Goiás e a gente tem um, é um esforço conseguir esses dados do SUS. Eu queria saber como que vocês lidam com isso. Lá, lá na ferramenta deles, eles já têm um, uns modelos de integração. Eu não sei bem os detalhes, que é um detalhe muito técnico, é mais com a equipe de programação que faz isso. Mas tem todos os perfis, é, a gente colhe os dados a do prontuário. E, e é um problema grave isso. Inclusive, a gente nessa fase agora está conectando todos os postos, porque não é só Parnamirim. Todas as cidades do Brasil perdem muito dinheiro do SUS, Porque os procedimentos médicos, o SUS remunera as cidades baseado em procedimentos. Por exemplo, eu dou a entrada numa unidade de pronto atendimento, que nós temos uma, quando o caboclo dá a entrada lá, que faz o cadastro, é um procedimento. Ele vai para a enfermeira que faz a classificação, é outro procedimento. Vai para o médico que vai atender, é outro procedimento. E isso não é computado. Então, as cidades perde muito dinheiro por falta de sistemas. Então, esse sistema aí, nós começamos, é um projeto piloto. Nós criamos o um prontuário, que era uma confusão de papel. Então, nós criamos um prontuário, nessa primeira fase... O cidadão chega, o atendente lança os dados básicos dele e o médico, através... O médico também não tem muito tempo, ele também não quer. Os que querem, ele, através do celular dele, ele faz o atendimento e escreve o que ele quer escrever. Quando o médico não quer, imprime só uma folha. E esses dados nós geramos e esses dados estão sendo é, juntados com o sistema utiliza lá do ESUIS, que faz toda a coleta de dados. Agora, os dados, mais tecnicamente, eu não sei, eu estive olhando lá, eles têm todo, e nós pegamos as informações lá, como deve ser, como não deve, quais os campos, essas coisas assim. Mas é um processo que está em andamento. Alô, opa. Dário, parabéns. É, eu sou do Linux Professional Institute, trabalho com, com a parte de gestão de relacionamento com comunidades e eu queria te dar os parabéns. Assim, O que tu fizeste lá em Parnamirim é um exemplo. Se quiser financiar, estamos à disposição. Pois é, nós somos sem fins lucrativos, <risos> mas eu acho que dá para a gente dar um jeito de, junto a gente conversar, para ajudar justamente nessa questão que vocês estão trabalhando lá, que eu vi de fixação das pessoas, dos talentos na região. E a gente está, já que tu tocou nesse assunto, a gente está ainda com um prêmio ainda que a gente está criando, que é embrionário, que é um prêmio de reconhecimento justamente a, a talentos e pessoas que estão fazendo mudanças na sociedade através do software livre. E isso que tu falaste aqui, eu queria de novo te dar os parabéns, é um exemplo. Eu fico muito feliz de ver exemplos desses sendo falados aqui para um pra um público da Campus Party, que pode ver assim a o grande benefício, as grandes maravilhas que o software livre faz de maneira socialmente justa. Então, eu só queria te dar os parabéns mesmo. E pode ter certeza, já tirei a foto do teu e-mail, vou entrar em contato contigo sim. Sim, sim. É, é, nós... Eu adoro isso, eu adoro conexão, eu adoro ideias. E eu, eu acredito que ideias, conhecimento foi feito para compartilhar. Quem não compartilha, está morto. Eu lembro que... Quem aqui conheceu o Linux Conectiva 1? Lá em 1980. Então, eu fui dessa época. Eu lembro que lá, na base aérea de Natal... Em 1980, nós chegamos a migrar. Conectiva 1 era complicado. Nós chegamos a migrar 100% dos equipamentos. Na época, devia ter aí umas mil estações. Mas como o meio lá, de repente, chegou... E nós fomos pioneiros no Brasil nisso. De migrar. E lá começou, nessa época, começou a construção de um sistema que hoje... Ele foi evoluindo e transformou-se no Zimbra. Nós começamos lá, lá em 1980, 90, que era uma dificuldade que tinha no meio militar a gente tramitar e-mail sem vazar. Então começamos a construir essa plataforma e começamos a utilizar o Linux, que era o Conectiva 1, depois veio o 2, o 3, que ainda tinha um visual muito ruim, não era muito amigável, era uma dificuldade grande e isso ficou parado no tempo. E, de repente, vol quiseram voltar para a plataforma paga. Mas é, é muito interessante lidar com isso. Mas é, é o desafio. É um desafio, todos vocês sabem, quem, quem utiliza plataformas livres, quem está aberto a ser livre, aberto à criatividade, vai ter dificuldade. Mas a dificuldade vem para a gente superar. Né? E lá a gente mata um leão todo dia. Mas a fase ruim passou. E o exemplo é a gente está aqui. Quem diria que um dia Parnamirim está na Campus Pari, em Goiás? Já estivemos na de Brasília, já estivemos na de São Paulo. Né? A gente tem ido em alguns locais já. Então, alguma coisa a gente está fazendo, alguma coisa interessante. Porque senão a gente continuava lá paradinho. Ok, acabou o tempo.